Olá, gente! Aqui é o professor Rodrigo. A aula de hoje é sobre cilindro, então acompanhe aí. Olá! Estamos então, a falar sobre cilindro. Vou tentar, fiz um apanhado de aspectos mais relevantes da nossa bibliografia. Vou destacar esses aspectos mais importantes de forma bem sintética, tá? Então, começando pela definição de cilindro. Tá? Eu não vou abordar a região circular ilimita ilimitada, ou região cilíndrica ilimitada, mas a partir de, da definição de cilindro. O que, que diz hum, o nosso, a bibliografia Dolce Pompeu, do livro Fundamentos de Matemática Elementar? Ele diz o seguinte, consideremos um cilindro, ou região circular, ah, desculpa, um círculo ou uma região circular de centro O e raio R é, situado num plano alfa, aqui, e um segmento de reta PQ, aqui, não nulo, não paralelo e não contíguo em alfa. Chama-se cilindro circular ou cilindro a reunião dos segmentos congruentes APQ, com uma extremidade nos pontos do círculo situados no mesmo semispaço, aqui, dos determinados por alfa Podemos também definir o cilindro uh, de acordo com a definição de cilindro circular ilimitado. Então a partir da definição, tomando um cilindro circular ilimitado, o cilindro, ou apenas o cilindro, né, ele vai ser essa região delimitada por duas seções paralelas dessa região, uh, desse cilindro ilimitado, ok? Então veja que todas as, as uniões desses segmentos congruentes a PQ, mas que pertencem aqui a esse círculo que está em alfa, nós vamos ter essa região cilíndrica, tá? Vamos lá, quais são os elementos de um cilindro? O que, que nós podemos destacar? Em primeiro lugar as suas bases, que são círculos, tá? e congruentes entre si, círculos congruentes, ou seja, iguais, né, com mesma área e mesmo formato, em planos paralelos. Nós temos geratrizes, tá, que são esses segmentos que ligam a pontos equivalentes tanto no círculo na, de uma base como na outra base, em cada um dos semi planos. Uh, temos ainda o raio tá, que liga o centro O de cada círculo até cada extremidade, tanto do centro O como O', vai ser até a mesma medida, inclusive, e aí vamos chamar de raio da base. Tá? O que mais que nós temos? Então temos as bases e temos a área lateral, temos o eixo que liga os dois centros do círculo, o centro O e o centro O', que ligam ambos os centros, ambas as circunferências, e a altura, tá? Lembrando que a altura, ela equivale à geratriz quando ele for reto, quando ele é oblíquo, essa altura vai ser diferente da geratriz. Mas a gente deixa claro, então, que a altura, na verdade, é a distância entre os planos, Tá? Que ligam entre as duas bases. Então, quando é distância, é uma reta perpendicular. Então, pode dar diferença. Seguindo aqui os tipos de cilindro que nós vamos ter, nós podemos ter um cilindro oblíquo, quando a geratriz não for reta, ou não for desculpa, não for perpendicular à base assim eu vou ter uma geratriz e uma altura distintas ou eu posso ter um cilindro reto, então nesse caso a geratriz é igual à altura, se ela for perpendicular esse cilindro ele também é chamado de cilindro de revolução tá? porque ele pode ser gerado a partir da revolução de um retângulo vamos para a área lateral a área lateral do cilindro é bem curiosa, né? porque se nós desdobrarmos essa área lateral Aqui nós vamos ter um retângulo, um retângulo de altura h, que vai ser a altura do cilindro, e de comprimento de base, essa base aqui nada mais é do que o comprimento da circunferência da base. comprimento da circunferência é 2πr, tá? então a área vai ser dada por 2πr vezes h, como a gente pode destacar aqui. Então 2πr vezes h, sendo este r o raio da base, Obtemos a área lateral. A área total, então, nós vamos somar essa área lateral aqui com a área das bases, ou o dobro da área de uma base. Sendo que a área da base é um círculo, então, a fórmula do círculo é, dois, é ao quadrado. Então, o 2πr vezes h mais duas vezes ao quadrado. Podemos escrever assim, eu muitas vezes prefiro, às vezes, calcular separadamente e soma. Ou posso organizar numa fórmula só, 2πr, colocando em evidência, 2πr multiplicado por h mais r. Então, esta fórmula aí da área total. E agora, para concluirmos, falando do volume do cilindro, eu trouxe aqui uma representação bem simplista, né? Eu vou apelar para o princípio de Cavalieri. Pegando o que, que eu tenho aqui? Um prisma, tá? Lembra que pelo princípio de Cavalieri, nós podemos fatiar aqui esse prisma e temos B2 essa base aqui, essa base igual congruente a essa, tá? E assim, eu posso ter N camadas. Logo, eu tenho sólidos com mesma altura e mesma área da base, eles vão ter volumes iguais, tá? Então, ou seja, se essa área aqui eu tomando dois sólidos que têm mesma área e mesma altura, eu vou ter Uh, mesmo volume e assim, se eu puder, posso fatiá-los e ter sempre essa mesma área já que a área da base é igual são congruentes entre si nós vamos poder aplicar a mesma formulazinha, tá que é área da base vezes altura porém, a área da base no cilindro é dada por πr² tá? πr² é a área da base multiplicado pela altura, então o volume vai ser πr² vezes h também muito simples e muito fácil de deduzir. tá? Então, veja que não tem acréscimos de fórmulas diferentes. Eu não preciso conhecer a fórmula do volume de um cilindro. Sabendo que se é semelhante ao volume de um prisma, eu tenho que fazer a área da base vezes a altura. A área da base já é uma fórmula conhecida, a altura é o dado já pronto. Tá bom, pessoal? Então, encerro por aqui sobre prismas. Façam a nossa listinha. E dúvidas, me chamem, tá bom? Falou, abração.